Here it comes. Boom shakalaka! Na última live que eu fiz na Twitch no final de semana, eu surpreendentemente descobri que nos vídeos de performance individual histórica vocês preferem que eu comente em cima dos lances do canto da tela do que quando eu falo tudo que eu tinha para falar antes e coloco as imagens ao final do vídeo. Eu fiz dois vídeos de performance, na verdade, nesse formato. O vídeo do último jogo da carreira do Will Chamberlain pelos Lakers e o vídeo do duplo-triplo-duplo, o 20-20-20, do Russell Westbrook. O vídeo de hoje então volta a este formato. Qual a performance individual histórica de hoje do pivô Bill Walton, do Portland Trail Blazers, no jogo 6 das finais de 1977 contra o Sixers, jogo que deu o primeiro e único título para o Portland Trail Blazers até hoje? Então, falando rapidamente sobre Bill Walton, ele foi a primeira escolha no draft de 74 pelo Portland Trail Blazers. Na terceira temporada dele em Portland, ele conseguiu esse título, também liderando a liga em rebotes e em tocos por jogo, e sendo o MVP das finais em 1977. Na temporada seguinte, 77-78, ele foi o MVP da temporada regular. Dali em diante, a carreira do Bill Alton foi minada por lesões. Foram apenas 14 jogos disputados nas quatro temporadas seguintes, um total de 14 jogos já aí pelo San Diego Clippers, né? hoje Los Angeles Clippers. E posteriormente, num comeback, na temporada 85-86, ele foi mais uma vez campeão, agora com o Boston Celtics, mas vindo do banco de reservas, inclusive tendo ganhado o prêmio de melhor sexto homem nessa temporada. Voltando ao jogo do título, então, de 1977, o Bill Walton ele era o melhor jogador do time dos Blazers, vocês vão ver que os outros quatro titulares, vocês vão ver na escalação, que eles são praticamente desconhecidos do, no mundo da NBA, principalmente pro pessoal que acompanha hoje, e o Bill Walton acabou esse jogo com 20 pontos, 23 rebotes, 7 assistências e 8 tocos na partida. Ele quase conseguiu um quadruple double, um quadruplo duplo um jogo de título da NBA. Eu fiz um compacto do jogo, que coloco na tela agora para vocês, com todos os lances do Bill Walton, mais algumas enterradas do Dr. J, que eu achei legal colocar, olhem as escalações, Bob Gross, Maurice Lucas, Lionel Hollins e o Davis, eu nem lembro o primeiro nome dele, jogando junto com o Bill Walton nos Blazers, McGuinness Irving, tem o, o Caldwell Jones, Henry Bibby, o pai do Mike Beebe jogando pelo Sixers, Vamos ao início do jogo, alguns caracteres em japonês, porque a melhor imagem que eu consegui foi de uma transmissão de uma TV japonesa. Eu coloquei alguns lances aí que não envolvem o Bill Walton, as primeiras cestas do jogo. Eu queria observar que dos 23 rebotes, eu só encontrei 20 uh, assistindo a transmissão original, porque a gente sabe que nessa época, às vezes, dava uma discrepância no número de rebotes das estatísticas com o do jogo, mas enfim, isso é comum nos jogos mais antigos da NBA, e aí eu já coloquei o contador porque essa foi a primeira assistência de Bill Walton na partida, nesse instante o placar estava 4x2 para os Blazers, aí vemos ele pegando um rebote defensivo numa cesta errada do Julius Irving, armando o contra-ataque que resultaria em mais uma cesta para os Blazers, e eu também queria dizer que eu achei uma assistência a mais nessa partida, estão documentadas sete assistências, eu encontrei oito assistências, então no total eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver no contador, 20 pontos, 20 rebotes, oito assistências e oito tocos, aí o pai do Kobe Bryant eu coloquei também na edição, Joe Jellybean Bryant fazia parte do elenco do Philadelphia 76ers, aí vemos mais uma jogada, mais um passe ótimo, mais uma assistência de Bill Walton vocês veem hoje Nikola Jokic distribuindo muito bem a bola de pivô, Talvez Bill Alton seja o, o, o pai do pivô bom passador. Vocês vão ver nesse jogo que ele consegue muitas assistências. Ele tinha uma visão de jogo muito boa. Isso ficou mais comprovado ainda na passagem dele pelo Boston Celtics depois, né? Foi fundamental para ele ganhar o prêmio de melhor sexto homem. E aí uma enterrada de Julius Irving em cima de Bill Alton. Vai ter uma outra mais espetacular ainda logo mais. Essa foi a terceira assistência do, do Bill Walton. O jogo aí nesse instante estava 18 a 16 ah, essa, essa é a enterrada que eu queria mostrar também. Aí não foi em cima do Bill Walton mas vejam a elasticidade do, do Julius Erving. Essa era a primeira temporada dele depois da ABA, né? Vocês sabem que ele foi vendido pelo New York Nets, que hoje é o Brooklyn Nets, para o Philadelphia 76ers, vendido por dinheiro mesmo. E essa era a primeira temporada. Ele tinha sido bicampeão da ABA jogando pelos Nets. Aí mais um passe na infiltração, mais um excelente passe até esse instante ele estava com 4 pontos 3 rebotes e 4 assistências aí ele deu um, um, um toco e pegou o rebote para armar o contra-ataque dos Blazers 26 a 25 por Philadelphia no placar mais um rebote do Bill Walton se não me engano vai acabar agora o primeiro quarto em instantes, ah não, ainda dá tempo dele dar mais um toco ó. mais um toco o segundo toco dele e aí ele vai para o banco né? ali na, na observação diz que ele foi a primeira escolha no draft de 74, como eu falei e aí sim a imagem de término do primeiro quarto, 27 a 27, o jogo entre Philadelphia e Portland. Vale observar que essa série de finais, o Bill Walton ainda não voltou. Nessa série de finais, o, o Sixers abriu 2 a 0 na série e os Blazers viraram para 4 a 2. Não é uma coisa que acontece muitas vezes. Aconteceu mais recentemente com Miami e Dallas, né, em 2006. Os Mavericks abriram 2 a 0 e Miami virou para 4 a 2, e tinha acontecido lá em 77. Percebam também que não tinha... Olha para cima do, do, do Julius Irving. Percebam aí que não havia cesta de três pontos também nessa época, né? Era de dois em dois e lances livres. É um ganchinho, ganchinho de Bill Walton, que era um pivô de, de muitos recursos, 42 a 40. Esse jogo ele vai... o Portland vai chegar a abrir, aí ele dá um toco e dá o um tapinha no rebote. Esse jogo, vocês vão ver que o, o, o Portland chega a abrir, uma, uma diferença de até 15 pontos, se não me engano, em algum momento. Mas no final do jogo ele acaba disputadíssimo, apenas dois pontos de diferença. Mais uma assistência dele, ó. Nesse instante já tem seis pontos, sete rebotes, cinco assistências e quatro tocos. Se ele mantivesse essa média aí, ele, ele, ele talvez até conseguisse um, um quadruplo duplo E aí uma cesta e falta no Bill Walton. Aí eu coloquei um replay pra vocês verem. Olha onde ele busca essa bola. Se ele não encostasse na bola, era capaz dela de entrar dentro da cesta. E aí ele sofreu a falta... A média dele era de 18 pontos nessa série, nem era uma média tão alta, né? Mas ele era um cara tão completo que contribuía com várias outras coisas. Agora mais dois pontos, estamos se aproximando do final do, do primeiro tempo. Aí essa enterrada que eu queria mostrar. Olha esse contra-ataque do Julius Irving. A cravada na cabeça, olha a, a, a, a, a, a impulsão do Julius Irving, essa cravada que foi na cabeça do próprio Bill Walton. Aí ele pega seu oitavo rebote, faltam 48 segundos, 41 segundos, mais um rebate ofensivo. Ele perde a bola, que sai pela, pela linha de fundo. Depois, numa falta, ele acerta os dois antes livres, se não me engano, ele acerta o segundo também. E aí estamos chegando ao final, é, dois, um, arremesso do meio da quadra, não entra, e chegamos ao um intervalo no placar de 67 a 55, 12 pontos de vantagem para os Blazers, 13 pontos, 9 rebotes, 5 assistências e 4 tocos. E aí os números dos times no intervalo. Porcentagem de arremessos lances livres, rebotes. Voltando, já no terceiro quarto, mais um toco em Julius Irving. Infelizmente não conseguiram pegar a bola que saiu. Aí ele erra sem enterrada, ele toma um toco, mas ele pega o rebote e faz a sexta. Então ele ganhou um rebote ofensivo e mais dois pontos nesse lance. Agora, mais um arremesso do Julius Irving, que dá um toco bem de leve, o Bill Walton dá um toco bem de leve e ganha uma posse de bola. Um arremesso de, de média distância, né? E, principalmente por não ter lente de três pontos, os jogadores não arremessavam de muito longe, mas havia muitos arremessos de média distância nessa época. E ele era um, um pivô que arremessava bem de média distância. Aí, mais um rebote defensivo, ele chegando a 12 rebotes. Mais uma jogada de pivô onde ele encontra o jogador livre para fazer a cesta. Confesso que eu não sei o, o nome dos jogadores todos do Blazers, apenas pela imagem, que também não é das melhores. Aí mais um rebote defensivo para abrir um contra-ataque. Aí o Julius Irving arremessa em dois tempos e mais um rebote defensivo, já chegando a 14 rebotes e sofrendo a falta. No lance livre, se não me engano, ele erra o primeiro. Foi o único lance livre que ele errou na partida esse. E ele acerta o segundo. Nesse instante, ele já está com 18 pontos, 14 rebotes, 6 assistências e 6 tocos. Ainda havia esperança de chegar no, no quadruplo duplo Aí, mais um ganchinho bem similar àquele que ele deu no segundo quarto, chegando a 20 pontos. Ele chegou a 20 pontos no terceiro quarto e ele não pontuou no quarto quarto, ele acabou o jogo com 20 pontos. Aí, o final do terceiro quarto, a 91, a 82, 9 pontos de vantagem para os Blazers muito perto do, do primeiro título, mas o Bill Walton não vai pontuar no quarto-quarto. Aí ele pega um rebote e rouba a bola dele logo na sequência. Eu consegui ver como um rebote ofensivo aquilo ali. Aí mais um passe, que o jogador quica a bola e faz a cesta. Eu acho que na estatística oficial essa não valeu como uma assistência, porque nessa época eles não costumavam dar assistência quando o jogador quicava a bola antes de arremessar. Pelos critérios atual, obviamente é uma estatística. A gente já viu... é uma assistência. A gente já viu casos onde o jogador quica duas, três vezes a bola e, ainda assim, é computada uma estatística. Mais um toco dele, o jogador tentou dar a bandeja e tomou o toco. Aí, uma foto do telão, o jogo estava a 99 90, faltando aproximadamente sete minutos. Mais uma jogada de pivô para o um arremesso de média distância, chegando a oito assistências, então, no caso, ele estava a duas assistências e três tocos do quadruplo duplo ele não vai conseguir, já, eu já falei antes, né, dando spoiler, ele não vai conseguir o quadruplo-duplo, mas chegou muito perto de conseguir um quadruplo-duplo em um jogo de título, que seria algo espetacular. Aí ele tinha saído, ele saiu para dar uma, uma descansada, aí na minha edição ele já voltou, tirei a parte onde Bill Walton não estava no jogo, ele, aí ele ganhou um rebote no tapinha, aí mostra que ele tá com 20 pontos e 22 rebotes, então na contagem ele já estava com esses três rebotes a mais que eu não encontrei. Faltando 21 segundos, ele dá um toco, mas o jogador acerta. Aí, faltando 5 segundos, o Blazers venceu por 2 pontos. E o McGuinness errou a bola que levaria o jogo para a prorrogação. E o Bill Walton deu o tapinha, que foi o seu vigésimo rebote. E o Portland Trail Blazers, de Ricardo Bugarelli, se tornou o campeão da NBA. 109 a 107. Se o George McGuinness tivesse acertado aquela bola, que foi um arremesso livre de perto da cesta, o jogo teria ido para a prorrogação. Portland Portland Trailblazers campeão da NBA de 1977, aí vocês veem todos abraçando e tirando as roupas de Bill Walton, e eu achei importante fazer esse vídeo porque Bill Walton ele é um cara que acaba ficando meio escondido na história da NBA, por, por, ter, por ter jogado, o, no, o pico da carreira dele foi muito curto, né? ele foi um jogador que só foi duas vezes All-Star em 77, ano do título, e em 78, ano que ele foi MVP, então muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo, aqui no Bunchakalaka. Se vocês preferem realmente esses vídeos de performance, onde eu comento em cima das imagens, que por causa disso, obviamente, não tem nenhuma edição, fica um, um, um plano-sequência de eu, Vavo, falando pra vocês. Se vocês preferem assim, me digam, mas se vocês preferem quando eu coloco as cenas isoladas no final, me digam também pra eu saber como fazer daqui pra frente. Valeu, então, um grande abraço, e até o próximo vídeo aqui no Bunchakalaka. Valeu!